Toda semana é uma alegria para mim e Eveline, é quando nós nos reunimos para fazer a emissão de alta energia, de alta frequência da reprogramação quântica celular, através da egrégora quântica de cura. São 30 minutos de alta vibração, onde nós ao mesmo tempo que nos doamos, nós também recebemos esse presente. E toda semana a gente tem sido surpreendido com depoimentos extraordinários. Essa semana, particularmente, hoje a nossa que nos acompanha já a conselhadora Aline Filipe, deu dois depoimentos, na verdade, do presente que ela deu a semana passada para o marido, que não sabia nem o que era, né? disse que ia ser, ele recebeu uma vibração de oração para a sua filha de 13 anos, né? Então é muito lindo a gente ver as pessoas investindo também, presenteando os seus entes queridos é, com algo que promove a cura, né? Eu vou deixar nos comentários um dos depoimentos, depois eu coloco o outro da, da Aline, né? Para que você, quem sabe, possa presentear alguém. E esse e particularmente nessa, nessa quinta-feira, dia 13, às 19h às, 19 às 19h30, você investindo em um egrégor, você ganha duas. Então é um bom momento para você presentear alguém que você ama. E vai também ganhar a meditação do nosso Gatinho Alegria, que coincidentemente está aqui, ó. Você vai receber essa vibração é, de alta frequência, é, que promove cura. É, é, é, reduz ataques cardíacos, dispneia, dores do corpo. Então, é, comente e é grego se estiver no Instagram e no YouTube.